Usamos o jogo Shooters and Ladders para ilustrar os riscos e benefícios potenciais de um sistema de sorteio eletrônico. Neste jogo, os benefícios são representados pelas escadas. Cada vez que a instituição sobe uma escada, ela se aproxima dos seus objetivos. Essas escadas representam as vantagens dos sistemas de sorteio eletrônico, a capacidade de desenvolver novos jogos, atingir novos segmentos de clientes, tornar os processos de geração dos números aleatórios mais eficientes e economizar dinheiro. As calhas nos lembram dos riscos associados ao uso de sistemas eletrônicos de geração de números aleatórios. Perdemos ritmo quando o nosso sistema de sorteio está em risco. Os vetores de ataques possíveis incluem substituição de software, substituição de hardware, substituição de tempo de extração, phishing, deterioração de hardware, substituição de números sorteados e projeto e implantação inadequado do próprio sistema eletrônico de geração de números aleatórios. Cada vez que a instituição encontra um desses riscos, a instituição fica para trás no jogo, afastando-se de seus objetivos. Quando o sistema de sorteio eletrônico da instituição pode produzir prova de integridade com base em não repudiação, todos os riscos são eliminados, todos os problemas são imediatamente detectados por um processo de verificação em um sistema independente. Ilustramos o campo de jogo para um sistema de sorteio eletrônico com não repudiação e verificação. Este é um jogo apenas de escadas e você pode notar que, enquanto os riscos ainda existem, não há calhas descendentes. Isso porque todas as falhas e ataques são imediatamente detectados, erradicando, assim, os riscos. O resultado final é que a instituição se beneficia dos, das vantagens dos sistemas eletrônicos de geração de números aleatórios sem se preocupar com os riscos.